O FIRE Festival foi uma ótima oportunidade para conhecer histórias de empreendedores de destaque no Brasil e no mundo. E é claro que a TVC me aproveitou para entrevistar algumas dessas feras, como é o caso do comediante e fundador da Keep Learning School, Murilo Gan. Confira agora como foi esse bate-papo, mas antes, se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Veja aí como foi essa entrevista. É o seguinte, Murilo, no trabalho que você vem realizando na equipe Erwin School, você fala de criatividade, algo que é fundamental hoje em dia para quem quer se ter uma boa carreira, se manter atualizado. Ainda que seja atrativo, como vender esse conteúdo na internet? Cara, o, o desafio de vender, especificamente de vender esse assunto de criatividade, é um desafio específico porque é uma coisa que as pessoas não sabem... Uhum. Que precisam direito, grande parte das pessoas não sabe ainda que precisa ser criativo ou até sabe que precisa mas acha que não pode porque ela não é criativa é um dom de algumas pessoas, ou seja diferentemente de, por exemplo, quando você vende uma coisa que é pra emagrecer as pessoas sabem que precisa emagrecer sabem que conseguem uhum. se elas quiserem, né? Criatividade tá um passo atrás, que as pessoas ou não acham que é pra elas porque ah, eu sou mais do Excel, eu sou dos números não é, eu não sou criativo, né? Eu não vou aprender nunca, não é, então é um desafio, eu chamo isso de entender o nível de consciência, o nível de consciência, o quão os teus clientes estão despertos ou dormindo para o problema que você resolve. Né? No meu caso, as pessoas estão muito dormindo. Então, o nosso desafio de, de, de, para vender isso aí é... A gente, a gente faz toda a nossa comunicação é, para vender nossos cursos sem falar de criatividade. A gente usa um documentário chamado Habilidades do Futuro. Quais é habilidades do futuro para se destacar? Porque aí todo mundo quer habilidades do futuro. E nessa jornada, a gente conscientiza desperta a pessoa que ele precisa ser criativo que ele pode e esse é o caminho essa questão de como vender é, conteúdo é um, o primeiro passo é entender em que nível de consciência os teus clientes estão em relação à necessidade é, do, do da sua parada né uhum. tá muito ligado ao discurso sim ao é discurso é é aquela história você precisa vender eu adoro eu adoro vender tem gente que dá é ah, vender tem gente que tem uns preconceitos a ah, vender vender vendedor como fosse o mal da humanidade fosse cara a eu adoro vender não necessariamente vender pra ter dinheiro envolvido, mas vender uma ideia, uhum. vender, né? Eu adoro convencer as pessoas é, de que elas precisam ser criativas, eu adoro, adoro vender toda hora isso, sabe? E nesse processo, uh, você fala muito de respeitar o tempo das pessoas, como assim? Sim. Ah, velho, eu acho que a, a, a moeda mais, mais cara, mais escassa é tempo, né? Uhum. Todo mundo tem 24 horas, papai. A Bill Gates tem 24 horas também, igual a tu. Ele é rico, mas ele tem 24 horas. Ele não consegue comprar mais tempo. Né? É, ele consegue delegar, claro, né? se ele tiver isso. Mas eu acho que a gente precisa, em toda jornada de aprendizagem, sempre buscar... É, porque existiu uma coisa que, que ocorreu no mundo da educação, que foi a prolixização das coisas em função desses requisitos de horas. Né? O MEC diz que... Tá o curso, tem que ter 3.500 horas. Uhum. Mas papai, eu podia fazer esse curso com mil horas. Tem que fazer com 3.500. Professores, todo mundo, vamos prolixizar, vamos tornar mais plurixo, plurixo, prolixo, vamos desrespeitar o tempo das pessoas, porque tem que ter 3.500 horas. Com mil horas não serve. Uhum. E, e aí o cliente também passou a ter essa visão de que... Ah, eu tô fazendo um curso... Quantas horas? 20 horas. Ah, eu tô fazendo um de 100. O meu é melhor. Sim. Por que é melhor? E se em 20 horas provocar a mesma transformação. Você economizou mais 80 horas, que é a moeda mais cara. Então acho que respeitar o tempo é entender que o tempo é escasso e proporcionar a melhor jornada no menor tempo possível. E agora você falou também de um gap, talvez, no mercado que você está tentando explorar, que é essa questão B2B2C, usar uma empresa cliente como um canal. Como que vocês trabalham isso? Cara, a gente está começando a trabalhar. A gente vem tentando, é, em vez de quebrar o paradigma de vender para a pessoa do RH e ela comprar, eu convencer a pessoa do RH uhum. e ela disponibilizar para a equipe, e aí muitas vezes esta tá erro, muitas vezes ela não convence para a equipe do mesmo nível que a gente convenceu para ela ou que a galera do mundo da gente aqui é acostumada a convencer em larga escala porque para fazer mil pessoas se inscreverem no curso fazer mil seres humanos abrir a carteira e falar eu quero isso é uma ciência profunda né é uma curva é um conhecimento que esse mundo aqui tem que tem valor no no, no, no mundo corporativo né